Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers, and it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, meu, a minha meta, eu vou bater a é tantos reais por dia. Eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like ou or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta. ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento, você sair não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Você começa a ter competição no mercado, entre os trabalhadores e todos, e eles introduzem a ideia de que você é um In the construction of your own human capital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho. O bom político talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é pra lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim. Se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim depois você não tem serviço. Sua nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É irrelevância.